Eu acredito que pela formação multidisciplinar, o arquiteto, ele talvez não tenha influenciado da maneira como pensássemos já a partir de um projeto. Então, acho que o arquiteto urbanista, infelizmente, tem influenciado muito pouco hoje em dia nas transformações da cidade brasileira. Nós perdemos um papel de protagonismo, né? Nós não estamos sabendo interpretar as demandas da sociedade, não estamos conseguindo interpretar e ler direito, conversar direito com os diversos grupos sociais que habitam a, que habitam a cidade e nem também estamos conseguindo influenciar as ações do poder público no sentido de transforma, das transformações. É, não só a gente atua através dos nossos projetos, a gente atua também através da nossa missão, né, na medida em que a gente permite que outros agentes também acabem tendo uma predominância eh, e a gente deixa de dar uma participação que poderia ser importante na construção eventualmente de uma crítica ao, ao que tem sido feito e que é bastante desastroso. Na verdade as transformações urbanas têm a ver serve aos interesses da elite dominante que são fortemente eh, ancorados ao capital imobiliário. Então, a terra é a mercadoria mais valiosa e, portanto, é, é, são esses os interesses respondidos. A toda a ação é, do capital, você tem, talvez, uma reação que pode ir nessa linha do que nós estamos, talvez, chamando de influência. Eu penso, eu penso um pouco aqui, mais do que daquela forma que seria esperado, de que ele vai desenhar o projeto, o projeto vai ser construído e não é assim não, tem todo um outro processo.